E aí, beleza? Vou estar te passando agora um solinho aí da música Todas as Promessas, da Michelle Nascimento, ok? Só que não é versão um CD, né? É aquela live session. Brinca com o meu inglês aí, meu inglês tá perigoso. Então é o seguinte, eu vou estar tocando aqui junto com a música, ok? Depois a gente passa certinho aí, detalhado o solo, assim como a gente sempre faz. A tablatura tá na descrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe, ativa o sininho aí, senão você não recebe as notificações, beleza? Então eu vou tocar aqui junto e a gente já vê isso aí beleza então vamos lá beleza aqui não, não tem muita técnica difícil né com essa ação do dos bends os bends eles costumam complicar um pouquinho a nossa vida né você não tiver muito muita Força na mão, então vai dificultar um pouquinho. Mas eu vou te dar duas alternativas para você fazer esse bend aqui, beleza? Então, olhando na tablatura aí, a gente vai começar o solo aqui, né? Lembrando, eu vou falar um pouquinho do efeito, né? vou voltar aqui, falar um pouquinho do nosso efeito, tá? O efeito aqui está configurado da seguinte forma: eu tenho uma simulação de amplificador, ok? No começo da cadeia, eu tenho aqui já um chorus, eu coloquei o chorus para dar uma, um, um gostinho a mais aí no, no efeito, né? Só que ele está bem discreto, ok? Tá bem discreto, que é pra dar só um, um, um cheirinho ali, né nada demais não, ok? Depois eu tenho o switch drive, que seria um, um overdrive, né? E depois eu tenho o amplificador. Depois eu tenho um pedal de volume, mas isso aí não interessa. Depois eu tenho aqui o delay, configurado no tempo, tá? E tá bem discreto também. Ok? Bem baixinho. E praticamente só uma repetição, que é só para dar um, um gostinho ali. E o reverb, o reverb não está muito acentuado, tá? Ok? Dá pra você pegar aí bem, né? Ok? Então, aqui tá, tá os efeitos, eu vou deixar os parâmetros aí embaixo Que acho que ajuda bastante vocês aí, beleza? Lembrando, se você não, não tiver a mesma pedaleira Você consegue ir ouvindo aí mais ou menos e vendo, sabendo os efeitos que eu estou usando Você consegue aproximar um pouquinho aí o efeito, beleza? Então vamos ver que o solo é, A tablatura você já tem aí, né? Acredito eu então aqui você vai pegar, começar ela aqui Lembrando que nesse tipo de solo, assim, que é bem lento, o vibrato ele conta muito, tá? Então é bom a gente estar tá com o vibrato aí bem treinado A gente vem aqui E aqui tem um bend já que pode ser um pouco difícil para você Eu executo ele aqui com o dedo 2 Ok? Mas você pode executar também com o dedo 3, tá? Porque qual que é a diferença, né? Primeiro, se eu tiver aqui fazendo com o dedo 2, eu tenho somente um dedo de apoio aqui, né? Se eu fizer com o dedo 3, eu posso apoiar aqui até com mais. E consigo ter um abafado melhor também, tá? Ok? Eu abafo com o dedo 1 aqui. E subo o bend. São duas alternativas que você tem aí. Então é assim. vai repetir sempre essa parte aqui, né? Então fica. Repete novamente. E essa vai vir aqui embaixo, ok? Você vai fazer aqui depois um hammer on e off, né? Então. rápido aqui né só que você não vai bater a, a paleta aqui não tá então você vai vir aqui ó só paletar só na última nota é um pouquinho difícil de executar por isso tá então você vai fazer aqui ou você pode paletar se o som não estiver saindo muito bem né o importante é que essa técnica aqui seja feita da maneira correta tá você vai subir o bendzinho aqui de meio tom bem rápido e voltar o solo todo vai ficar assim... Afinando, tá? Ok? O bend é uma das partes mais críticas e quando a gente está começando na guitarra, porque a gente não tem força suficiente. Então a dica é, tenta acertar sempre essa nota Você pode tomar como referência uma nota que está à frente né Se o bend vai ser aqui, por exemplo Eu posso tomar como base essa aqui Eu vejo a nota que está e faço o bend Ok? E é tentar igualar essas notas aí pra... Porque geralmente o bend é o que estraga o nosso solo né Então é bom executar esse bend aí sempre com bastante precisão mesmo que você não vá fazer o vibrato em cima, como geralmente precisa, mas tenta afinar ele, pelo menos segurando, que já é um bom começo, tá? Mesmo que você só pare... Tá falhando ali o som. Mesmo que você só pare aqui em cima e não faça o vibrato. Ok? Mas é importante que essa técnica esteja em dia. Beleza? Então o solo basicamente é esse, tá? Acredito que não seja lá com grande complicação, é bem fácil. Tá? É só executar da maneira que eu tô explicando certinho que vai, vai ficar legal. Beleza? Beleza? Então é isso aí, acho que é só por esse vídeo, então a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, não deixe de comentar e interagir com o canal, beleza? Um grande abraço então!